E aí, irmãos, quem tem uma palavra para a gente hoje, lá em Mateus 13, do verso 1 ao 20, é a Claudete, que vai contar para a gente a parábola do semeador. Tendo Jesus saindo de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram, e a outra parte caiu em pedregais. Onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, -a. e a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem. Outro a 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe, Por que lhe fala as parábolas? E ele respondendo, diz-lhes, Pois a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará a terra em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhe falamos por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de malgrado grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendo com o coração, e se convertam, e eu os cura. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vestes, e não viram, e ouvir o que vós ouvistes e não ouviram. Escutai-vos, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem uma língua e arrebata, é que foi semeado no seu coração. Este é que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz cem, outro sessenta e outro trinta. São os nossos corações Depende muito dos momentos em que eles estão E como ele vai ser recebido a palavra Você para pensar, como assim? Eu tenho um olho e não vejo, sou cego Tenho ouvido e não ouço, sou surdo Você começa a se analisar e perguntar Qual é o meu solo? Onde eu estou? Jesus ele fala da semente que foi semeada em terra boa Ele fala que essa semente Comparando com as pessoas conosco São as pessoas que ouvem a palavra e a compreendem esse é o que frutifica a 100, a 60 e a 30 por um Muitas vezes a gente acha que é suficiente a gente ouvir a palavra. Ah, eu estou ouvindo, ou eu estou lendo, ou eu estou frequentando um lugar. Mas Jesus ele fala sobre ouvir e compreender e essa palavra habitar em nós, e isso vai produzir no, no nosso dia a dia, na nossa vida, frutos. Essa parábola me fez pensar um pouco, dessa vez, na perspectiva do semeador. né Você vê que ele não fica tentando escolher qual é o solo que ele vai semear. Ah, eu só vou semear nesse solo porque esse solo é bom. né Você vê que ele vai derrubando a semente pelo caminho, e acho que Jesus fez isso né quando evangelizou. Os discípulos fizeram isso também, a gente não fica tentando escolher como se a gente pudesse separar né? quem é o solo bom, quem é o solo ruim ou separar o joio do trigo, que é a próxima parábola, inclusive. Quer dizer, ele com toda a sua misericórdia, ele dá chance para que todos venham se arrepender e andar de acordo com esse evangelho do reino de Deus. E aqueles que receberem de bom grado e permanecerem na Palavra vão conseguir multiplicar essa Palavra. A gente não deve medir esforços para compartilhar essa Palavra não tem que ficar pensando muito, racionalizando demais. A gente tem que simplesmente compartilhar. Eu pensei um pouco nisso dentro dessa fase de Hanukkah, que é o momento da palavra ser pregada a qualquer custo. É o um momento de exposição. A palavra precisa entrar para todos os corações, né? porque Deus tem misericórdia de todos. Ele dá chance para todos, então que a gente seja assim também uns com os outros. E se você quiser saber mais a respeito da festa de Hanukkah, a gente já fez uma live nesse ano de 2021 que você pode acessar aqui. E a gente se vê no próximo Shabbat. Falou!